e tô, tô pronto para falar um pouco de China com, com todo mundo uh, não sei o quanto que as pessoas em geral uh, conhecem na verdade num, a gente pensando numa média a gente conhece muito pouco de China e começando por mim uh, que tô num processo de descobrimento agora eu vou contar um pouco da minha história e como é que a China veio parar na minha vida ou eu fui parar na China na vida da China sei lá então a China é muito rica, e, e, e quanto mais a gente, a gente começa a aprofundar o, a busca por conhecimento entender como que a China funciona, é uma é uma busca sem fim é muito bacana. Então vai legal. ser bem legal compartilhar algumas coisas com vocês aí. Legal, a nossa busca sempre né, em inovar, é, construindo coisas novas, é, ressignificando, enfim. né. É, a proposta aqui é, para os participantes, é, novamente, né, é... É, vocês é, aí no YouTube perguntarem né durante a, a exposição é, do Felipe né é, fica à vontade Felipe em compartilhar aí é, PowerPoint enfim alguma coisa que você tenha é, ou não tá e bom. aí a gente eu vou resgatando essas perguntas no YouTube né e a gente vai costurando esse conhecimento também então, fluido bem bem tranquilo aí Sala sua. legal maravilha então eu vou vou compartilhar minha tela aqui só me avisa se tão se você está conseguindo ver, Fábio? Tranquilo, estou bem. Legal, então deixa eu botar aqui. Beleza, fiz alguns slides aí para guiar a nossa conversa aqui, pessoal. Uh, então, mas depois acho que vai, vai ter um tempo legal para perguntas. Bom, uh, eu acho que a Juliana já teve hoje de manhã com vocês, né? E falando um pouco da Starts, então não vou não vou gastar meu tempo apresentando a empresa. Eu acho que boa parte de vocês já devem conhecer um pouco da nossa história. Uh, vou falar um pouco de mim só para me apresentar. Eu, como o Fábio falou, sou um dos sócios da empresa. A Starts tem um modelo muito bacana de partnership que a gente uh, gosta muito, acredita muito. E dentro desse modelo, hoje a gente deve nós devemos ser mais ou menos umas 60 pessoas e praticamente metade desse time já é sócio da empresa. Então, uh, é, é super legal e eu sou um desses sócios Uh, que eu não estou desde o início da empresa, porque a empresa começou lá em 2015, por aí, mas eu tô eu já, dos que estão hoje na empresa, eu já faço parte do um time mais antigo, vamos dizer assim. Uh, mas a minha história começa bem antes. Eu vivi 16 anos como executivo de empresa estabelecida, empresa grande. Uh, minha carreira começou lá em Porto Alegre, o Sotaque já entregou, né, que eu sou do Sul, uh, no Sonai. Sonae é uma operação portuguesa de varejo, que depois foi adquirida pelo Walmart. Depois tive uma experiência uh, numa uma empresa familiar, para Kids. Uh, mas a minha grande escola e foi o motivo de eu ter vindo para São Paulo foi a foi ter passado no programa de trein da Gerdau. Eu fiquei oito anos na Gerdau. e foi uma, uma, uma super escola. E eu decidi sair da Gerdau em função eu comecei a me, por mais que eu admirasse a empresa eu comecei a me descolar daquele modelo muito tradicional. Então Uh, eu fiquei lá oito anos, acabei saindo, fui para o Terra. O Terra para mim virou um, um bom exemplo de uma empresa que era muito relevante no, no passado recente. E hoje, uh, ficou uma coisa muito pequena. Uh, o Terra é da Telefônica, então, eu passei por por outras empresas do grupo da Telefônica depois, uh, num período de mais ou menos cinco anos total. E, e esse período aí de 16 anos como executivo, ele terminou em 2016, Uh, na Eletromídia, que hoje se juntou com a ELEMídia, são as duas principais empresas de mídia out of home aqui no Brasil. Uh, o fato é que, no final, no início de 2016, o Brasil, para impeachment, aquele clima todo, recessão, uh, a Eletromídia comprou algumas operações, uma delas foi a que eu participava dentro da, então, on -spot, essa empresa telefônica, e praticamente todo o nosso time foi desligado naquele momento. Então, foi um grande baque, mas foi, hoje, olhando para trás, que a gente nunca consegue, aquela história né, de conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente. Uh, então, quando eu olho para trás hoje, eu vejo que foi a pior coisa que me aconteceu, mas, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque 2016 foi um ano de reinvenção total, como profissional, como pessoa, enfim. E foi o ano onde eu mergulhei nesse universo de startups, de empreendedorismo, de inovação. Uh, estudei muito sobre o tema e foi o ano que eu me aproximei da Starts, e Start então, uma empresa... Uh, bem pequena, uh, a gente em 2016 faturou 2 milhões e meio de reais, uh, contra o um ano passado, de 2019, quase 60 milhões, então uh, três anos de crescimento muito rápido, muito expressivo. E 2016 no final de 2016, eu então me aproximei de Starce justamente por esse meu background de empresa corporativa. O Pedro, que é nosso CEO, ele estava recebendo muita abordagem de empresa, querendo se conectar com, com startups. E com esse universo de inovação em geral e a gente acabou conversando e as, as competências se casaram e foi aí que eu entrei na empresa e eu então desde então eu criei eu entrei para criar na verdade a vertical corporativa da startups então para lidar com esse universo de empresa estabelecida e desses últimos três anos basicamente eu, eu criei toquei essa, essa unidade inclusive que a Juliana apresentou para vocês hoje de manhã Uh, começou lá atrás, no começo de 2017. E mais recentemente, no final do ano passado, a gente, a SAS tem operação na China desde 2018, e eu, então, o nosso sócio que tocava operação lá, ele acabou voltando para o Brasil, e eu me predispus a ir para a China e, e tocar a operação de lá. Uh, acabei sendo o primeiro a ser impactado pelo coronavírus, uh, não consegui ir para a China ainda, então. Estou uh, aqui esperando a primeira a próxima janela e oportunidade para poder ir para lá e continuar o nosso trabalho. Então, basicamente, essa é uh, a minha história aí recente. E eu, eu só, nesse slide, uma coisa que eu gosto de falar: uh, você que 16 anos, um ano ou três anos estão com a mesma proporção. né Porque, na, na prática, uh, esse um ano foi tão relevante na minha vida que ele quase que valeu pelos 16 passados. E os últimos três na têm sido tão intensos tão marcantes, que também valem na mesma proporção uh, por tudo que eu vivi antes. Então, essa é rapidamente um pouco da minha, da minha história, para vocês entenderem uh, com quem vocês estão conversando hoje. Muito bem. Uh, eu sempre gosto de, de mencionar aqui, talvez a Juliana tenha falado rapidamente com vocês também sobre isso, que é um pouco onde todo, todo o, o, o conteúdo da Starts -se, se ancora. Né? é um conceito esse de flywheel que a gente brinca que é um jeito simples de explicar algo complexo que é essa economia extremamente acelerada. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para vocês entenderem a figura e eu vou explicar para vocês onde que eu entendo que China entra dentro desse desse dessa conceituação. Basicamente esse mundo que a gente vive ele está representado por essa por essa roda que gira cada vez mais rápido. Ela tem novas tecnologias como um sumo primordial um Uh, que acelera o surgimento de novos novos mercados, novos negócios, novos modelos de negócios. Uh, e aqui entram as startups na nossa visão, uh, esses experimentos, a startup nada mais é do que um experimento que precisa ser validado, um conjunto de experimentos que precisa ser validado. Uh, e Então, muitas vezes impulsionado pelas, pelas novas tecnologias. E todo esse contexto ele tem demandado das empresas e da gente como indivíduos, como carreira, como enfim, profissional, de uma forma geral, uma nova forma de gestão, e essa roda se retroalimenta, e no meio ali tem a figurinha principal, que somos nós, o indivíduo que faz essa roda girar, o indivíduo inovador que faz essa roda girar cada vez mais rápido. Uh, na nossa visão, China, uh, eu vou, no final tem um slide que mostra um pouco melhor isso, uh, ela toca muito em novas tecnologias, ela toca muito em novos mercados, uh, e ela toca cada vez mais na gestão, não é uma coisa tão óbvia. Mas cada vez mais fica claro um estilo de gestão uh, chinês, vamos dizer assim. Então, só queria apresentar para vocês, cara, para quem ainda não viu, porque aqui a gente uh, estabelece a conexão de tudo que a gente fala dentro desse conceito de flywheel. Tá? Flywheel, só para quem não sabe, é uma roda que precisa uh, gerar muita força para pouca energia, uh, para pouco movimento, mas conforme essa roda vai girando e mais rápido, a gente precisa fazer menos energia. Dispender menos energia para que ela gire cada vez mais rápido. Então Esse é um pouco do, do conceito. Uh, muito bem. China. O que a gente pode aprender com as startups chinesas? Né? Então, uh, a gente... A Start-se na China, só que eu falei para vocês que a gente está lá desde 2018. A gente começou pequenininho, uh, validando o, se uma operação na China ela era, era viável. A gente já tinha uma operação no Vale do Silício já desde 2016. Uh, super consolidada, crescendo, e a gente viu quais são os, os principais ecossistemas do mundo, além de, de Vale do Silício. Uh, claramente, China era um deles, junto com Israel e alguns outros, mas a gente falou, bom, se a gente quer ser uma empresa de educação que traz o que há de mais inovador no mundo para o Brasil, a gente precisa estar nos principais polos de, de inovação, então estar na China uh, era e continua sendo estratégico para a gente. Então, a gente começou pequenininho, a gente fez só cinco programas. O que a gente faz na China? Né? Só pra... A gente leva grupos de brasileiros daqui uh, para lá, nessas missões. Né? A gente nem gosta de chamar de missão, a gente chama de programa de educação executiva, porque é, é muito mais do que simplesmente visitar empresas, É muito, muito, muito além disso. Então, uh, isso é o que a gente faz lá. Então, no, no primeiro ano, a gente levou cinco grupos, né, foram cinco programas, sendo um deles foi um grupo para um grupo fechado, os demais, os outros quatro foram para grupos abertos, de empreendedores, né, empresários, executivos, um grupo bem heterogêneo. Uh, e no ano passado, a gente saltou para 22 grupos, então já deu uma, uma escala na operação uh, super bacana e o mais legal, desses 22, 15 foram exclusivos. Quando eu falo exclusivo, pode ser o grupo de uma empresa X que leva seus executivos, ou seus clientes, enfim, fornecedores, ou grupos de executivos que, para os quais a gente cria uma agenda específica. Tá? Uh, então, nesses dois anos, a gente teve mais de 500 participantes na, na China com a Starts. Uh, para esse ano, a gente tinha o, o planejamento, era, o objetivo era ter mais de 30 programas, e a gente vinha com uma demanda fortíssima de China, que só indica o quão interessados os, os, as empresas, os empreendedores, os empresários aqui do Brasil uh, estavam e estão com a China. Obviamente que tudo isso ficou pausado agora em função da, da pandemia, mas eu acredito fortemente que essa, esse interesse ele vai continuar cada vez mais forte, até porque a China foi a primeira que entrou uh, em todo esse tema do, do, do vírus e é a primeira que está saindo. Então Uh, vai ter muita coisa bacana para contar de China, de experiência de China, uh, de enfim, de todo ataque à a pandemia uh, quando as coisas se normalizarem. Muito bem. Como é que eu posso começar uh, a apresentação de China? Porque eu sempre faço assim, mais do que falar especificamente de uma startup, ou de uma de uma tecnologia, de uma inovação. A China, a gente pode, se a gente ficar só falando desse ponto, fica uma conversa muito superficial. Por quê? Porque a China ela é muito complexa em diferentes aspectos e entender esses diferentes aspectos ele é fundamental para a gente entender também o universo de inovação e empreendedorismo atual. Uh, então, a, a China ela tem essa característica de que essas coisas se conversam e se entrelaçam o tempo inteiro. Uh, então, sempre para começar a conversa de China, eu gosto de, de falar o seguinte. A gente uh, fica muito chateado, muito bravo, brasileiros, quando algum estrangeiro vem para nós e fala assim, ah, o Brasil é o país do carnaval, o país do samba, ou, ou melhor... É o país só do carnaval, só do samba. É óbvio que nós somos o país do carnaval e o país do samba também. Mas quando nos rotulam só disso, eu particularmente fico ah, incomodado. Outra coisa é, ah, o Brasil é o país do futebol, Ronaldinho, etc. Fato que somos, mas não somos só isso. Ah, outra característica é, ah, o Brasil é a Amazônia. Para quem não conhece, acho que o Brasil é só a floresta. Somos também, mas não é só isso. Ah, e talvez o que nos deixe mais chateados é quando falam que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? confundindo a gente com a Argentina, então eu estou brincando aqui, mas isso são coisas que são visões uh, pré-conceituosas, com preconceitos que uh, as pessoas lá fora muitas vezes têm com o Brasil, não por mal, mas por desconhecimento. Por que, que eu estou falando isso e estou nos colocando nessa situação? Porque nós brasileiros, uh, e aqui eu estou falando não é o chinês como o Brasil, é né? o estrangeiro como um todo. E eu gosto de colocar isso porque nós brasileiros muitas vezes cometemos, e eu já fiz isso várias vezes, cometemos o mesmo erro quando a gente fala da China. Então a gente pode dizer que a China é a fábrica do mundo, uh, que lá só tem trabalho escravo, etc. e tal O que não é uma, uma inverdade. Uh, ou já foi muito mais, assim, uh, tempos atrás. Mas, uh, de fato, é. Mas não é só isso. Outra coisa muito característica são os produtos falsificados. Né? Ah, produtos da China, produtos de baixa qualidade, enfim, fato. Durante muito tempo, uh, o chinês fez esquisitices como, como essas que vocês podem ver aí, uh, de falsificações de marcas e produtos muito conhecidos aqui no Ocidente. Uh, e eles têm essa coisa de, de, de valorizar muito o que vem de fora. Então, é, de novo, isso já aconteceu por muito tempo, óbvio que ainda acontece, mas a China não é mais isso, ou não é só mais isso. E talvez para terminar e brincando, aquela coisa da ah, China só tem panda, tem panda por todos os cantos. É óbvio que na China tem panda, existe uma região chamada Ch uh, Chengdu, que é uma região específica que é a terra dos pandas, vamos dizer assim. então é uma cidade, uma região, num país imenso, onde os pandas se concentram de uma forma mais forte. Então, eu brinco aqui só para a gente, quando for falar de China, e especialmente quando a gente for falar de China, de inovação e tudo mais, cuidar para não cair nessas superficialidades e, enfim, rótulos que não representam a realidade, ou não a realidade total, ou a realidade atual isso que aqui eu nem estou entrando no aspecto político enfim eu vou mencionar rapidinho uh, ali mais à frente então esse eu eu, eu eu não começo a falar de China sem fazer essa essa essa distinção aqui para esse disclaimer só para a gente ter uma conversa uh, mais a cabeça mais aberta em relação à China especialmente agora em, termos, em tempos de coronavírus que também se, vai se criando uma onda de culpabilidade, etc, de boicote, enfim, que uh, eu particularmente não, não compro esse discurso e uh, conhecendo os dois lados, uh, não compro esse discurso e, e tomo muito cuidado para a gente não cair nessas nessas cascas de banana uh, dessas desses rótulos. Muito bem, a China, não sei se todo mundo sabe, mas o nome da China em chinês uh, chama Songuo. Songuo. Se a gente quebrar essa palavra, ela significa som, ele significa meio, centro, mais ou menos esse significado. Igual uh, país, nação, império. Se a gente fizer uma uma simplificação do guó, uh, a China seria então o império, a nação do meio. Por que, que eu estou contando isso? Porque isso não é simplesmente uma, uma uma leitura de como é o da origem da palavra China em chinês isso é muito uma visão de como o chinês se enxerga frente ao mundo, ou enxerga o seu país, a sua nação, frente ao mundo. Então a China, ela ela não é que agora ela é a segunda maior economia do mundo, ela sempre foi uma nação muito representativa uh, em diversos uh, termos culturais, enfim, históricos uh, e econômicos também. Prova disso, esse gráfico aí mostra, uh, ele mostra o Produto, o produto PIB né de algumas ações uh, desde o ano 1, né uh, depois aí depois de Cristo nos últimos dois mil anos dois mil e poucos anos a representatividade das nações E se vocês verem ali a faixa vermelha é a China então ela durante muitos e muitos anos ela foi a número um a número dois junto com a Índia uh, e teve um período que é chamado de século da humilhação uh, onde a China ela foi Humilhada em diversas. A China nunca foi um país que foi muito à guerra. Né? As guerras que aconteceram foram sempre muito internas, uh, dos outros entrando lá. E eles tiveram várias derrotas, e isso aliado depois com a ascensão do, do comunismo do mal e revolução cultural e tudo mais. Foi um período que a China ela encolheu uh, drasticamente, e foi um período onde a população uh, passou a viver uh, num um estado de miséria. Uh, muito, muito forte. Então, foi um período em que a China perdeu a representatividade e nos últimos 30, 40 anos, depois que Mao morreu e a China começou a se abrir mais para o mundo e começou a adotar políticas, vou chamar aqui de mistas, híbridas, que, embora seja um partido comunista, com um regime socialista, é um capitalismo fortíssimo, uma competitividade, competitividade fortíssima, então, é uma coisa difícil de, de... Por isso que eu digo que é, tem que cuidar com os rótulos, porque é muito difícil de uh, ler a China, não é simples. Né? Mas o fato é que, nos últimos 30 anos, ela, ela voltou a ter a representatividade que ela sempre teve. Então, quando o chinês fala que a China ela é o império do meio, uh, é essa visão, é uma visão de recuperação de um status que sempre foi deles. Então, não é uma coisa nova, uh, mas sim uma coisa de muito, muito tempo. Então, é sempre interessante compartilhar com todo mundo. Muito bem, entrando aqui para a parte mais que nos toca, que é de inovação. Hoje, a China, eu não sei quantas pessoas, eu gosto muito de mapa, eu sempre gostei muito de mapa, então eu gosto de olhar para, para os mapas, então eu botei o mapa da China aqui. Eu não sei se todo mundo conhece, conhecia como que a China, geograficamente, ela é distribuída. Mas, especialmente nesses últimos 30 anos, a China ela caminhou para uma migração para o litoral. Então, se a gente pegasse as principais cidades hoje uh, e os principais polos de inovação na China, são essas quatro cidades. Uh, ah, você pode dizer, não, mas Beijing, Pequim não é no litoral. Não, mas é na faixa mais próxima ao, ao litoral. Uh, Beijing, Pequim, a capital. Então, um dos principais uh, polos de inovação, talvez o principal, porque está muito próximo do, do governo central. Uh, e, e, e foi to, todas elas têm tocam um pouco de todos os temas mas uh, Beijing foi se especializando um pouco mais no tema de inteligência artificial que é um tema muito forte uh, que a China quer se, se consolidar como uma liderança mundial inclusive ultrapassando os Estados Unidos no futuro bem próximo talvez em alguns aspectos até já tenham ultrapassado Xangai uh, shanghai que é o, o, o polo financeiro vamos dizer assim e também de varejo uh, enfim, a cidade para onde eu estou pretendo me mudar muito em breve. Então, é, cada vez mais, Xangai também se consolidando como um, um, um polo de inovação fortíssimo. É, Hangzhou é uma cidade que eu, quando fui a primeira vez para a China em 2018, eu não conhecia. E quando me falaram, não, Hangzhou é uma hora e pouco de trem de Xangai. Eu falei, ah, legal, então é uma cidade interior, beleza. É como se a gente saísse de São Paulo fosse a Campinas, por exemplo. Legal só que é uma cidade de 15 milhões de habitantes. Falei, opa, uma cidade maior que São Paulo? Falei, pois é, uma cidade maior que São Paulo. E quando a gente chega em Hangzhou, uh, é um pouco, depois vou mostrar a foto ampliada aqui, só para vocês ficarem com gostinho, uh, é uma cidade que eu me lembro de, a gente andando da, da estação de trem até as nossas visitações uh, no ônibus, uh, a sensação que eu tinha era que eu estava indo do centro de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos, e a paisagem ela não ia se modificando uh, tipo do centro mais desenvolvido para a periferia, e sim de uma sensação de desenvolvimento contínuo o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, até onde isso até onde isso vai? Não uh, por acaso, Hangzhou é a sede do Alibaba. O Alibaba fica o headquarters uh, principal do Alibaba, é na cidade de Hangzhou, e obviamente, ela também ficou muito conhecida uh, por conta disso. E mais ao sul, uh, pertinho de Hong Kong, Uh, Shenzhen, que é uma cidade também que, há, assim como Xangai, se a gente, eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas existem imagens de Xangai exatamente desse skyline que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar ele maior depois. Há 20 anos atrás não existia absolutamente nada do que vocês estão vendo, e hoje tem essa esse desenvolvimento incrível. Shenzhen é uma cidade muito parecida. Não tinha nada há 20, 30 anos atrás, era uma vila de pescadores, e hoje é considerado uh, talvez o Vale do Silício uh, chinês. Embora o conceito de Vale do Silício Chinês, eu acho que hoje ele não cabe a mais uma cidade, mas sim ao conjunto dessas cidades. Então aqui vai uma diferença brutal em relação ao Vale do Silício, porque o Vale se concentra tudo numa região de, sei lá, 80 km de distância, e a China não, ela tem várias cidades enormes, com uma necessidade populacional muito grande, que são vales do Silício em si, né? Então Uh, aqui estão um pouco da algumas fotinhas aí, ampliadas. Esse canal aqui de Xangai, que eu comentei com vocês há 20 e poucos anos atrás, não existia uh, praticamente nada nesse desse outro lado do rio. Uh, e aqui, Shenzhen. Shenzhou. Muito bem. Uh, como é que eu queria trazer a nossa discussão aqui, pessoal? A gente, na start -se, a gente estruturou as nossas imersões lá em cima de cinco temas e que a gente usa o acrônimo da palavra China para representar eles, tá? O primeiro que é o C, né, seria o C de contexto, o H é do how to do business, como que se faz negócio com o chinês, o I é da inovação, o N é de novos ecossistemas e o A é de ação. Tentando ser um pouco mais explícito aqui para vocês, aqui para mim é a representação de disso que eu falei, né, de que a China ela, ela, ela é muito complexa para a gente ficar na conversa uh, superficial. Então, sempre que a gente for falar de China, entender o contexto é fundamental. Qual é o contexto? Contexto histórico, social, uh, político, econômico, tudo isso uh, se reflete na China inovadora de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é uh, como fazer o negócio com o chinês. Uh, o chinês tem todo um protocolo e uma dinâmica de fazer negócio, eles são muito conhecidos por serem grandes negociadores, uh, muito própria da sua cultura. Então, entender isso é fundamental para quem tem interesse uh, em fazer negócio com a China ou receber um investimento de, um, de uma empresa chinesa e por aí vai. Uh, ter algum sócio chinês, o que seja. Uh, o I é o principal, é o core do que a gente faz, né, do que a gente fala, que é o I da inovação. Então, aqui a gente fala da Flywheel, daquelas três engrenagens, novas tecnologias, novos modelos de negócio estão representados aqui. Uh, novos ecossistemas, a gente sempre dá essas duas perspectivas. A primeira é das cidades, que eu comentei com vocês. E a segunda, das grandes empresas de tecnologia, que viraram ecossistemas em si também. Então, aqui a gente está falando de Alibaba, Baidu, Baidense, Tencent e outros que eu vou mostrar mais para frente. E o A de ação, que é muito mais assim, como que eu traduzo tudo que eu vivo naquela experiência na China para a realidade do Brasil. Obviamente que nem tudo é uh, plug and play, que eu vejo como funciona lá e, e trago para cá, mas cada vez mais a gente vê um movimento de, de inovação, e esse é um dos temas que eu vou falar aqui, uh, copy from China, né de gente do mundo se inspirando no modelo chinês. Então, aqui hoje, eu queria entrar mais aqui na, na parte da inovação com vocês. E aí eu separei uh, do que, que a gente pode aprender com as startups chinesas. Uh, eu, eu decidi ir muito pelo lado das, das atitudes e características que as startups chinesas, uh, que nada mais são do que os empreendedores chineses, têm. Uh, e o que, que tem feito deles uh, um país que tem avançado tanto no tema de inovação e tecnologia. Uh, vou falar aqui rapidamente os quatro, e depois eu, eu vou entrar em cada um deles. O primeiro deles é o Guanxi. Guanxi, eu já vou explicar para vocês o que é. É uma palavra que representa muito mais uh, do que uma tradução literal. Eu já vou explicar. O segundo é um combo aqui de velocidade, competitividade e disciplina, que andam totalmente entrelaçados. O terceiro é um componente de resiliência. Uh, e o quarto, como eu falei, uma, o, um componente de inovação muito forte. Primeiro, o guanxi. O guanxi, é, numa tradução talvez pobre uh, assim, é, é, não existe uma, uma tradução literal, mas é um componente de confiança. Então, o chinês ele não vai fazer negócio com ninguém se ele não estabelecer um guanxi, que é essa relação de confiança entre as pessoas ou entre as empresas. Uh, e que vai muito além dessa questão do, do, do negócio em si, mas é da, é da relação mesmo, de ter a confiança nas relações. E aqui tem um erro comum, que é uh, o chinês ele constrói relacionamento porque ele está pensando no negócio. O negócio ele é uma consequência desse relacionamento. Então, se eu crio, estabeleço um guanxi com, com alguém, uh, isso é o que chancela a nossa relação comercial. E o, chan, o guanxi não é uma coisa que, beleza, acabou o negócio, ele acabou. Isso é uma coisa que a gente vai uh, trabalhando o, a vida inteira, e isso é extremamente valorizado. Eu gosto de usar essa imagem do aperto de mão Brasil-China, porque uh, se a gente quer ter relação com, com, com a China, uh, em qualquer aspecto, a gente precisa uh, prestar atenção no, no Guanxi. Isso é a base. Segundo, velocidade, competitividade e disciplina. Uma coisa que a gente tem que entender é uh, que a China tem 1.4 bilhão de pessoas. Ou seja, o chinês ele acorda todo dia concorrendo com 1.4 bilhão de pessoas. Ah, o mesmo vale para as empresas. Uma empresa que surge hoje, muito rapidamente, tem centenas de empresas fazendo a mesma coisa. Então a competitividade, ela é muito, muito, muito forte. E o chinês ele aprende isso desde muito cedo. Então, a foto da, da, da, da esquerda aqui, de quem está vendo slide, slide. A foto do Gaokao. O Gaokao é o vestibular chinês. Uh, é uma sala só para vocês verem o volume de pessoas fazendo vestibular e concorrendo para entrar nas melhores universidades. Uh, isso vem desde pequeno. Velocidade. Talvez nada tenha ficado tenha sido mais expressivo na questão de velocidade recente agora do que a construção dos hospitais lá em Wuhan, que foi aonde o epicentro da, do, da enfim da epidemia do coronavírus, uh, que foram construídos dois hospitais de mil leitos em, em Dez dias, 10 dias. Aqui no Brasil, agora, a gente começou a construir alguns hospitais, uh, bom, incrível, com algumas grandes empresas, inclusive Gerdau foi uma delas, uh, com, construindo hospitais para 100 cento e poucos leitos em trinta e poucos dias. que é incrível para o modelo uh, brasileiro. Mas na China estão construindo para mil em dez. Então, assim, essa é a distância uh, que existe. E aí tem um, um conceito de, muitas das empresas de tecnologia, que é o conceito do 996. Uh, o conceito de cultura de trabalho 996. O que, que é o um 996? É trabalhar das 9 da manhã, às 9 da noite, seis dias por semana. Nossa, mas tudo isso... Bom, primeiro, empreendedor, quem... vocês são empreendedores, uh, vocês vivem o um negócio 24 horas, 24 por 7. Mas vocês talvez sejam os, os, são os empreendedores que estão tá liderando a empresa. A cultura de tra... de quem trabalha é 996. Pô, mas vira uma coisa... Né, uma dedicação total, onde está a qualidade de vida e tudo mais. Só quando você concorre com 1.4 bilhão de pessoas, não tem muito para uh, onde correr. Então, essa cultura ela é muito forte e talvez ela seja um dos pilares uh, que, que gere essa velocidade nas startups uh, chinesas. O terceiro ponto é a resiliência. E aí eu, eu, eu trago um case uh, recente aqui uh, de uma empresa chamada Lin Chin é uma empresa de cosméticos que começou como startup, uh, esse moço que vocês podem ver aqui, ele é o, o Sun Lai Shun, ele é o fundador dessa empresa, lá em 2003 ele era representante de uma marca de cosméticos tailandesa, e ele foi demitido na pandemia, na, não foi pandemia, na epidemia do SARS, lá em 2003, e aí depois que ele saiu da empresa, ele falou, bom, vou fundar a minha própria empresa aqui dentro da China de cosméticos. E a a uh, LinkedIn cresceu muito nesse, nesse período, uh, hoje tem 300 lojas, 2 mil colaboradores. O que aconteceu com o coronavírus quando bateu uh, na China? O Sun Lai -Chun e a LinkedIn uh, perderam 90% 90% das lojas deles, uh, desculpa, 90% do faturamento deles caiu. Uh, e praticamente todas as lojas foram fechadas. Muito do que a gente está vivendo aqui no setor do, do varejo. Uh, em Wuhan, nessa cidade onde foi o epicentro da epidemia, uh, todas as lojas ficaram fechadas. O que que o nosso amigo Sun Lai Xun fez? Ele pegou, lá na China, tem é muito forte essa questão do live streaming, todo esse boom de lives que a gente está vendo agora, lá já é uma coisa uh, astronômica, uh, aliada ao comércio. Então, tem lá tem o live commerce, que é fazer a live para venda. Então, o que, que o, o Sun Lai Xun fez? Ele foi, ele, se CEO da empresa, foi fazer uma live para tentar vender esse produto, que é o principal produto da empresa ele não teve muito sucesso nessa empreitada, ele escreveu uma, um e-mail para os seus colaboradores pedindo ajuda, perdão, pedindo ajuda, e as pessoas voltaram, então, se predispondo a fazer uma grande, uh, um grande evento de live streaming e de live commerce para falar da, da LinkedIn. Então, ele movimentou mais de 100 pessoas que já eram consultores da marca, que foram para a frente das câmeras uh, fazer as suas transmissões e ele conseguiu ter um aumento de 45% das vendas com, com o período do ano anterior, em meio à pandemia, com quase todas as lojas fechadas. Então, é um case que tá, ficou super conhecido lá. Uh, inclusive, a Alibaba fala muito desse case. Uh, e, é, para mim, é uma, é uma residência dupla. É um empreendedor que tomou dois revéses muito fortes e, e conseguiu uh, reverter uh, dentro desse contexto. Então, resiliência é o terceiro ponto. E para fechar, pessoal, uh, o quarto aqui, que é essa questão da inovação. Uh, a gente tem essa imagem da China copiadora, só que hoje, cada vez mais, a gente vê uma inovação made in China, né? Um, e a gente copiando o modelo chinês. Tem um livro uh, muito bacana que é o Fim do Copycat China, né? Então, do uh, Sean Rain, ele é um. Uh, ele, ele fala exatamente dessa uh, da, da mudança de uma era, de uma era de copiar os outros para ser copiado pelos outros. Uh, e aqui eu trouxe um, um vídeo, não sei se vai dar para passar aqui rapidinho, que é o Jack Ma, uh, no, no, quando fundou o Alibaba, e ele, enfim, eu não vou passar aqui só por causa do tempo, mas depois vocês podem buscar no, no Google para assistir, é muito interessante, pensar no Alibaba hoje, uh, 20 e poucos anos depois, e... 21 anos depois, e aí, e, e ver como tudo começou. Ele começou com mais 17 sócios, então lembro do que eu falei lá na partnership. Então, mas o que, que ele fala aqui, né? O principal recado dele nesse vídeo, não é o recado dele, mas a leitura que a gente faz, é que talvez o que a China melhor copiou do resto do mundo, especialmente do Vale do Silício, foi justamente esse espírito empreendedor e os ingredientes desse espírito empreendedor. Quais são esses ingredientes? A gente entende que um, um ecossistema muito empreendedor e inovador ele tem três características. Ele tem capital uh, em abundância para investir nesse, nesse crescimento. Ele tem muito conhecimento, especialmente uma parte de academia que conversa muito com o mercado. E um, uh, uma parte de rebeldia, de, de olhar para uma situação e dizer, bom, eu, não, eu não, acho que não faz mais sentido ser assim, eu quero mudar esse contexto. Para mim, ainda, o Vale do Silício, ele é quem melhor representa esses três fatores. Muito capital uh, de risco para investir em startups. Muito conhecimento com universidades incríveis, totalmente alinhadas com o mercado. E uma rebeldia muito natural da região de questionar uh, o status quo há, há muito tempo, muito antes de se falar em inovação em startups. Quando a gente fala de China, a gente vê muito capital também muito conhecimento, talvez não seja muito conhecido da gente, mas tem universidades incríveis lá. Uh, e a rebeldia, eu botei como um ponto negativo, no sentido de que, mal bem, uh, eles têm um controle uh, governamental muito presente. Mas eles uh, têm, depois eu até posso falar nas perguntas sobre isso, uh, eles têm uma postura muito de deixar a coisa rolar para depois se regulamentar. E aqui no Brasil, eu na minha leitura, acho que a gente tem... Pouco capital ainda, embora isso esteja melhorando muito nos últimos anos. A nossa distância, nosso alinhamento entre academia e mercado, ele é, ele é monstruoso, que é uma pena. E, e por outro lado, eu acho que a gente tem essa, essa coisa da rebeldia também. Então, uh, só para a gente se inspirar e aonde que a gente pode buscar essas, essas outras características. Uh, então, a China, talvez o que ela tenha uh, copiado melhor do, do mundo, foi esse espírito empreendedor, e hoje está exportando isso. Prova disso, uh, esse conceito de new retail, depois eu posso aprofundar, mas aqui é uma carta da Magalu, Magazine Luiza, uh, dos resultados do ano passado do último trimestre do ano passado, onde eles explicam a estratégia que eles vêm utilizando, e essa estratégia é 100% inspirada no modelo de new retail que foi... Uh, Cunhado pelo Jack Ma, há mais ou menos quatro anos atrás, o CEO e fundador do, do Alibaba. Então, é a China exportando um, um conceito, um conceito de inovação, uh, e hoje, é cada vez mais difundido mundo, mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Uh, Para vocês ficarem de olho, uh, em algumas empresas chinesas, talvez as principais, quatro principais, a gente usa a sigla ABBT, A de Alibaba, B de Baidu. Uh, B de ByteDance e de Tencent. São as grandes, a, a ByteDance mais recente, entrando nesse nesse time. Mas a gente tem várias outras, então JD.com, a Didi, que é a Uber chinês, Maytuan, que seria mais ou menos uma Rappi, alguma coisa assim, uh, Weibo, que é o Twitter deles, uh, Xiaomi, que é a empresa de, de devices eletrônicos, e a Huawei, que está liderando aí todo esse movimento do 5G, de tecnologia 5G, mundo afora. Entre várias outras, mas eu peguei só algumas principais aqui. E aí, meu último slide aqui, Fábio. Uh, de novo, eu volto um pouco do, do, da mensagem do início. Uh, a gente confunde muito que ah, a China anda nessa velocidade ou faz tudo isso porque ela tem um controle governamental muito forte né, pelo modelo uh, deles lá. Na verdade, isso vem de muito, mas muito, muito, muito antes disso, que é uma que é uma inspiração na doutrina de Confúcio, então, inspirado no confucionismo. Esse, essa pessoa aqui da foto é o Marcos Ramuru, ele foi embaixador do Brasil na China por muitos anos, e, e quando ele resume, isso foi uma entrevista, alguns aspectos do confucionismo, como respeito à autoridade, valorização da vida e família, em sociedade, que as pessoas são comandadas por melite, do governo, nós estamos falando de 5 mil anos para trás, então muito antes do conceito de governo, vamos dizer assim. Uh, e ao mesmo tempo que a, que o chinesa é uma, a sociedade chinesa ela é muito uniforme, muito aderente a essa autoridade e tudo mais, eles são muito abertos a experimentar novas ideias. Então, é quase que um antagonismo nesse comportamento, mas são características que vem de muito, uh, muito atrás e que se refletem hoje uh, nas startups e nesse mundo de inovação no ecossistema chinês. Bom, estou aberto para perguntas aí, meus contatos. Quem quiser, pode tirar uma foto aí do QR Code, conectar comigo lá no LinkedIn. Vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês. Então, estou aberto aí, Fábio. Obrigado de novo. Legal, obrigado você aí, Felipe, pela pelo compartilhamento né, desse tipo de. desse assunto, né? Porque desde o ano passado é, tem sido aí. O é, objeto de, de trabalho do Sebrae São Paulo. Né? É, sempre foi de maneira geral do Sebrae, é, e sempre com apoio aí da, da APEX, né? essa uhum. relação de, de, de, de trocas né? internacionais, é, mas no Sebrae São Paulo entrou é, para né, a unidade de inovação e tecnologia no passado. É, para esse ano estava é, prevista é, algumas missões prospectivas e também empresariais né de fato para levar empreendedores para fazer negócios né infelizmente o covid acabou é, adiando tudo né para para Estônia é, e para para Portugal né é, o ano passado é, tivemos é uma prospectiva é, em Israel né onde eu eu, eu pude estar presente para para gerar essa, esse tipo de, de novos projetos, né? Entendendo é, que, enfim, o trabalho do Sebrae é, São Paulo é, é no early stage, é, é na cultura empreendedora, é na base onde não há, a, é, vamos dizer, um modelo né, de, de negócios, né? Não é um. Fala. Fugir, fugir. Enfim, eu, o Sebrae São Paulo ele é um, ele tem que ser um suporte, assim que, que a gente tem tratado né, o Startup SP com conexões até para a própria as start, startups né ou aceleradoras ou mesmo é, corporativos né e, e tudo que você abordou eu acho que é relevante para, para as startups é, que estão no ciclo que estão nos assistindo e também para as que não estão no ciclo né porque esse bootcamp nós nós abrimos como eu falei para você né é, o que, que, que, que agrega, né, é, e vamos ampliar essa, essa internacionalização, né? É, por exemplo, eu queria trazer uma experiência minha, né, para reforçar é, alguns pontos de vista que a gente vai discutir. Israel, por exemplo, é, eu nunca, nunca, nunca tinha estado lá, enfim, culturalmente eu conhecia a questão religiosa e tal, mas é, é, estar, né, e, e conhecer e se relacionar com o israelense é de fato tudo isso que você falou do chinês, né? Israel não tem mercado interno, né? Então, quem não sabe isso não, não, não queira exportar nada lá, porque não, não existe nada para ser comprado, né? Ou muito pouca coisa, né? É o inverso. E, e essa é o entender a cultura, tudo isso que você falou da, da confiança, né? Esqueci o termo em Uantir. Uantir, é, né? A pronúncia. Se tiver alguém que fala mandarim, aqui, vai vai nos corrigir, mas é mais ou menos isso. É. E, e no israelenses também tem, e no brasileiro também tem. né Eu comentei no início, né eu fui empresário, né, empreendedor industrial em tecnologia, né, em B2B. B2B é isso, né? independente se é tecnologia, se é caneta, né é, se você não conhece a pessoa, é que o Brasil é diferente, mas a relação ela, ela, ela vem antes em B2B. Né? Então, acho que é, é legal é, colocar isso antes de, de abrir aqui as perguntas, né a gente poder construir para as startups, Algum, alguns paradigmas, né? É, e, e de fato permitir um, uma estratégia, né? Quando as startups do Startup SP tiverem com um, com um produto validado crescendo, aonde, aonde pode estar? Hum. Né? Por exemplo, trazendo exemplos também, né? O, a Teletrauma, que tornou-se a WeCare, é uma startup aí, é, egressa do, do programa, né? O Jamil, né? que é médico, também empreendedor ele tinha lá, né, enfim, uma situação a propósito de valor tal, e, e com, com o Covid ele criou aí o tele né? muito rapidamente validado, por, enfim, porque ele atua em medicina, né, e já vendeu para o México, né. Poxa, me faz pensar aqui né, como um, um mero, é, um mero é, empreendedor, né. Por que, que ele não vendeu para o governo de São Paulo? Por que, que ele não, não vendeu para a China? Enfim, é, é uma situação de costura, né, de... De relações, né? É, e agora eu, eu falei tudo isso para colocar a primeira pergunta, que ela é bem relevante, né? Em relação a, a isso. Como vencer, né, do Tiago do ABC. ABC tá liderando aí, hein? Cadê o pessoal das outras cidades? É, como vencer a barreira da distância? Então, geografia, idioma, legal, e cultura para fazer negócios com a China? Né? Existe algum intermediador? E aí eu queria complementar uh, a pergunta baseado também na minha experiência porque é, eu trabalhei com eletrônica industrial né e, e o hardware é muito forte na China né então hum. daqui para lá lá para cá né o que que é esse esse, esse, esse pacote aí para se relacionar em negócios com a China né legal uh, primeiro obrigado pela pergunta Thiago acho bem bem bacana uh, eu acho que claro que existem várias formas de a gente estabelecer ah. essa conexão para se a gente quiser ter uma relação comercial com, com China, enfim, de intermediadores, enfim. Todas as questões que você colocou, do idioma, da cultura e tudo mais, é, é óbvio que eles existem, mas eu, eu sempre brinco com é o seguinte, a gente cria muito muita barreira porque a China é muito longe. E eu acho que hoje nós, a gente vive num mundo que, pô, nós estamos vivendo aqui essa, essa experiência home office, né, está todo mundo longe e talvez nunca tão conectados como como uh, era antes. Uh, então, essa barreira da distância, ela é cada vez menor. Acho que talvez um ponto que exista com a China razão do a questão do fuso horário, que ele é, é desafiador, porque assim, eu que estou muito ligado, com, apesar de estar no Brasil ainda, estou vivendo a China muito intensamente, não vivendo na China ainda, mas eu preciso me relacionar com eles lá, então a questão do fuso, ela ela ela pega um pouco, mas é muito mais uma questão de adaptação do que, ela é fácil de superar. Uh, o idioma, ele sim, ele é, ele é óbvio que quem consegue uh, aprender um pouco, e, enfim, para se comunicar minimamente, eu acho que, eu não falo ainda, mas tô, é um dos meus objetivos, uh, tem falar e ler, né? O ler, dizem que é bem mais complicado, mas o falar uh, para você sair do zero a, ao mínimo não é tão difícil, depois tem mais um é um pouco mais complicado. Mas, de novo, hoje a gente tem ferramentas de tradução, uh, aplicativos que traduzem. Também é uma barreira que a tecnologia hoje nos ajuda a tornar ela cada vez menor. Uh, e o chinês, conforme ele vai se abrindo para o mundo, uh, e as startups chinesas também começam a querer, algumas, a buscar a internacionalização, a internacionalização, por maior que seja o mercado interno deles, uh, eles também começam a, a ter que, se o mundo fala inglês, eles também precisam se, se adaptar um pouco nesse sentido. E uma coisa que eu falo é, que é a seguinte, você chegar na China e ver uma placa escrita em chinês, ela não é diferente de você chegar na Grécia e ver uma placa em grego. E, só que, ah, se a gente, quando a gente vai para a Grécia, por exemplo, não ah, a gente não acha que é tão difícil, né? mas é a mesma coisa. Então, a gente, acho que a gente cria muita barreira nesse sentido. E a questão cultural, para mim, é isso que eu falei, é, é conhecer a cultura. E lá, especialmente, isso é muito importante. O guanchi ele, ele, ele, ele é uma coisa da sociedade, da raiz da sociedade, da construção da, da sociedade. Então, romper com o guanchi é quase que... Pô, nunca mais, amigo. Não tem muito a... Então você tem que... Por isso que tem alguns protocolos que às vezes até ficam folclóricos, né? Na questão de beber e sair uh, fechar negócios em jantares, bebendo. Uh, porque é um pouco de folclore, mas é a realidade. Porque eles acreditam que quando a bebida entra, a verdade sai. Então, uh, você... Qualquer máscara que você tenha, quando você toma, ela, ela, ela cai, né? Então eles acreditam que é nessa hora que eles conseguem enxergar a verdade naquela pessoa com a qual eles querem ter essa relação comercial. E, e isso é muito, é muito mais importante do que os contratos. Então, óbvio, o contrato é importante, ele é o que juridicamente uh, protege, né só que para o chinês, o contrato é quase que beleza, é uma proforma. Mas se a gente não tiver o anti aqui estabelecido, o contrato pff, não vale de nada. Então, para mim, a, a solução para isso é conhecer e, e buscar adaptar uh, e não chegar assim, ah, agora eu vou vender para a China, do nada. Tem um caminho a ser percorrido pra, que também toca nesses aspectos culturais. E eu gosto muito de falar, E agora que eu estou mergulhado em China, cada vez mais eu me apaixono pela história da China, porque quando você começa a olhar lá para trás, você entende muitas coisas do presente, muitas coisas. Uh, inclusive as transformações dessas dessas coisas. Então, em toda uma a China durante 30 anos implementou a política do filho único. Né? Isso, isso criou uma estrutura de sociedade mais atual, que ele sabe que eu tenho 996, né? E tem o 421. Que é o 421 são? Quatro avós, a estrutura familiar, quatro avós, dois pais e um filho. E eles têm uma coisa que é o filho, ele tem a a, a obrigação moral de sustentar, é, não é que nem aqui ó, o pai que a gente sustenta o resto da família. Não, o filho ele tem que ser bem-sucedido para sustentar a velhice dos pais e dos avós. Então, é uma lógica totalmente inversa da gente. Então, assim o meu recado é essa questão cultural. Querer olhar para a China, fazer negócio com a China, com o óculos, com a lente ocidental, não é o caminho. A gente precisa entender e essa lente deles para essa relação fluir. Legal, bacana, Felipe. É, antes de colocar a próxima pergunta, eu só queria é, que tenha a ver, né, com a, com a próxima pergunta, uma experiência é, do núcleo de inovação aí, do Sebrae São Paulo. É, as minhas colegas aí, Maria Augusta, Elizabeth Fernandes e a Roberta Sodré participaram de um projeto o, o ano passado, né, com startups israelense, israelenses, né, do Sebrae Nacional e a de, de internacionalização, né? Tudo isso que você comentou sobre a cultura, do idioma, né? É, como eles nos trataram aqui, né? E como é, os tratamos, né? Foi bastante, bastante rico, bastante importante para o nosso time, né? E também fazer esse intercâmbio com as startups, do Startup SP naquela ocasião, né? A pergunta é do Lipe, né? Da startup de Racuna Piracicaba, né? Primeiro, é, como conhecer as tecnologias chinesas, né? Existe vamos dizer, demodes é, online ou coisas do tipo, né? E se é, como, é, como é o processo de licenciar, né? Acho que essa é a pergunta chave, né? Não é só daqui para lá, né? É trazer também competi competitividade é, com tecnologias chinesas para o mercado brasileiro e possivelmente no mundo, né? Como que você vê essa relação de conhecer as tecnologias sem estar lá? Acho que essa é a pergunta do, do, do, do Lipe, né? E como licenciar, né como é esse processo? Se é que você tem algum case para passar. Ah, legal. Bom, acho que da parte de conhecer, uh, eu não acho que exista, em termos de tecnologia, grandes novidades na tecnologia em si. Então... Uh, a gente vai falar de inteligência artificial é a mesma lá e cá a gente vai falar de IoT é o mesmo conceito lá e cá a gente vai falar de blockchain é o mesmo conceito lá e cá então, a tecnologia em si não faz assim, não, o que talvez seja a grande diferença de lá para cá ou como no ocidental é a, é a velocidade com, e, a, e a que eles têm conseguido testar em diferentes aplicações uh, então, vou pegar um, um caso que foi muito emblemático para mim quando eu fui em 2018 e quando eu voltei agora em 2019, finalzinho de 2019. Uh, eu, em 2018, estava bombando o tema peer-to-peer lending. então não é uma tecnologia, não. o peer-to-peer -peer não é uma tecnologia, é um formato, um, um modelo de negócio uh, pautado que pode ter AI em cima, pode ter o pode ter várias coisas ali suportando. Mas o, era um modelo de negócio que estava bombando naquela época, em 2018. Por quê? A China tem um, um sistema financeiro, tem, enfim, milhões de pessoas desbancarizadas, uh, ainda mais porque eles têm todo esse conceito da, da, da carteira digital, os super aplicativos e tudo mais, que é, poderia ser tema de um, de um outro <risos> webinar específico disso. Mas eles uh, eles têm essa coisa da, da, do peer-to-peer, ele era era importante que se florescesse, prosperasse naquela época, tá? E aí, como eu falei, surgiram assim centenas de empresas fazendo isso. O que que o governo chinês fez? Uh, e aquilo que eu falei, né? Diferente de do nosso, por exemplo, que primeiro bota a barreira para entender bem como é que funciona, para depois regular o que que eles têm como atitude de default, assim, deixa correr. E nós estamos olhando. Se em algum momento gerar algum tipo de... E deixa a inovação acontecer. Se em algum momento a gente entender que tem algum risco sistêmico de alguma natureza, a gente entra. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso do peer-to-peer. -peer. Isso bombou, um monte de gente empre emprestando para outras pessoas dinheiro diretamente. E, ah, qual é a regulamentação? Não tem muito, deixa rolar. Só que com o tempo, e aí eu fui ver isso quando eu voltei agora, Uh, já existia uma, não sei qual é o termo técnico, tá? mas uma diretriz do governo dizendo, olha, é este modelo de negócio, peer-to-peer, -peer, ele não vai adiante, ele vai acabar. Então, as empresas não fecharam do dia para noite, elas têm um período que elas têm que uh, liquidar lá suas operações. Por que, que isso aconteceu? Porque começou a ter fraude. Então, começou a ter fraude e, e as pessoas começaram a ficar lesadas em, em relação a isso. Ou seja, começou a ter um risco sistêmico para as pessoas, para a harmonia da sociedade, vamos dizer assim. E aí o governo veio e interferiu, aí neste caso, de uma forma extrema, decretando, vamos dizer assim, o, o fim desse modelo. Uh, mas então, só para voltar à pergunta, eu acho que a tecnologia em si não, é, não tem nada extremamente novo lá, Uh, mas sim o uso, Vou pegar um para quem é de uh, saúde, né? Uh, teve um tempo atrás, toda uma, tem toda uma, uma discussão em cima do CRISPR, né? daquela coisa de edição de, de DNA e tudo mais. Uh, e teve um médico chinês lá que, que testou de, de fato, né? Que coisas que no ocidente seria impossível fazer. E lá ele testou, enfim, teve toda uma repercussão. Mas é isso, a coisa é, é mais a aplicação e o uso. E o, e o experimento em cima disso, uh, com o Big Brother monitorando, né? Então, é um pouco isso. Uh, só me refresca a segunda pergunta ali, Fabio. É sobre é, licenciar, né? É, licenciar. Como... Papo, né? Tá. Uh, eu, acho, eu, eu confesso que eu não sei assim, detalhes técnicos de processo para trazer uh, tecnologias de lá para cá ainda. Mas o que a gente vê é que cada vez mais tem várias empresas chinesas, startups chinesas presentes aqui no, no Brasil. Uh, eu vou lembrar de uma agora que até participou de um, de um programa nosso, uh, chama MinTech. É uma startup muito focada em cima de de crédito e tudo mais. É então, uma empresa que veio de lá, tem operação aqui, talvez pouca gente conheça, mas está uh, trazendo uh, inovação de lá para cá. Outra que é o talvez um depois de Alibaba e Tencent, né, do WeChat e do Alipay, uh, seja a Alianpay Lian também que é uma, uma empresa de enfim de pagamentos de uh, mobile, de terceiros, e tudo mais que já está aqui há alguns anos. Uh, então sim, já existe muita coisa aqui. E eu acho que o principal talvez que as pessoas não sei se todo mundo sabe ou se dá conta disso, que cada vez mais o capital chinês uh, como investimento nas grandes, vou chamar de grandes empresas, né? grandes startups, as mais conhecidas. Então assim, o nosso primeiro unicórnio brasileiro, ele só aconteceu por causa da, da, da 99 com o investimento, já existiu o investimento da Didi, né que é a Uber na empresa e depois ela foi lá e comprou, e aí o Valuation atingiu o patamar de unicórnio. Ah, o Nubank tem até Tencent como investidora, então assim, Uh, cada vez mais a gente vê o, o dinheiro chinês, ou a tecnologia chinesa, ou a, o modelo de negócio chinês uh, aqui no Brasil. Eu falei do new retail, porque também dá dá para fazer um webinar só sobre esse tema, mas assim tudo que a gente vê hoje de integração online, offline, e agora com o coronavírus, então isso explodiu, né? Uh, uso de dados, uh, marcas muito marcas de varejo usando dados compartilhando tudo isso para criar uma experiência única para o usuário muito personalizada isso é inspiração do que a Alibaba fez então de novo copy from China né? a gente é cada vez mais eu só não, eu só de fato não sei o, o processo uh, técnico vamos dizer assim para trazer alguma coisa de lá mas não deve ser muito difícil e uh, invest SP todo esse pessoal com certeza Uh, ajuda nesse processo aí. Bacana. É, sobre webinars, que você citou aí duas vezes, pode ficar tranquilo que não vão faltar é. oportunidades, né? E, pelo contrário, né, a gente vai ainda sair do distanciamento e você pode estar com a gente lá no, no Sebrae é, Lab, né? Que é um projeto nosso aí de... de algo descolado para bater um papo, certamente a gente vai ter essas oportunidades. aí É uma Não pena, é. Felipe, que o tempo é sempre escasso, né? o mais escasso é dos nossos recursos. A gente tem algumas perguntas aqui para fazer, mas o tempo já deu uma estourada. Eu queria agradecer novamente aí essa, essa colocação né, toda de você, porque para a Startup SP quanto mais o, o farol de milha né, tiver adiante aí, é mais essa questão da previsibilidade, né é, tudo, tudo aquilo que envolve uma startup, né, e para aqueles que não estão no startup SP que estão nos assistindo também, né, desmistificar algumas coisas, com certeza você trouxe aí elementos é, ricos, né, que carecem de mais pesquisas, né, as perguntas têm alguma relação a investimento China, Estados Unidos, né, eu acho que é, é bastante também rico para fomentar novos insights, então, novamente, queria agradecer a sua presença e a sua disponibilidade de tempo nesse mundo corrido que a gente está aí. Legal, eu que agradeço e agradeço a todo mundo que está assistindo. E o meu recado final aqui é muito mais um convite para conhecerem mais da China, né? como eu falei, aprofundar, se policiar para não cair em rótulo, não cair na conversa superficial, porque é um, é um, é um mundo vasto, para se conhecer, muito interessante, e a única coisa que eu posso garantir para vocês é que se vocês começarem, vai ser difícil parar, porque é, é muito instigante, é muito bacana. E tem muita oportunidade, então, uh, fica o convite aí para para se abrir e conhecer mais da, da China e desse, e desse universo de inovação que está bombando por lá. Pode ter certeza que vai ter um monte de gente aí entrando no seu LinkedIn para pegar mais informação. Legal, vai ser um prazer. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Fábio. Um grande abraço.